Yeah, yeah.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 Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus disse, Perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei.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 Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus se retira em oração. Ele fala com o Pai. Junto dele estão os discípulos. O Evangelho de Lucas sempre apresenta Jesus antes de tomar alguma decisão, ou antes de algum grande acontecimento, se colocando em oração. Apenas depois, Ele fala às pessoas. Fala com o Pai, para falar aos homens. Nós, como seguidores de Jesus, temos muito a aprender dEle. Precisamos estar em comunhão com Deus, para também, Falarmos com mais clareza Para termos uma melhor convivência Jesus é aquele que hoje Vai fazer uma pergunta inquietante Aos seus seguidores A princípio parece que Jesus está fazendo Uma pesquisa popular Ele pergunta O que o povo acha sobre ele? Mas Jesus não está interessado nem um pouco em saber do seu ibope diante das pessoas que o viam ou que ouviram falar dele. Ele quer sim chegar ao coração dos seus discípulos. Mas Jesus faz este caminho: ele parte da multidão para então falar aos discípulos e assim chegar a uma pergunta pessoal de maneira que eles possam responder, não por aquilo que a massa diz, não por aquilo que ouviram dizer, mas por aquilo que eles estão experimentando, por aquilo que eles vivem. Não é preciso teoria para relacionar-se com Jesus, não basta apenas repetir o que outros disseram, é preciso realmente deixar que essa pergunta penetre o nosso ser. Jesus primeiro pergunta Quem o povo diz que ele é? E sempre vão comparar Jesus aos profetas do passado Há tantos que já se foram Jesus é aquele que traz a nova e eterna aliança A boa nova que é o evangelho Aqueles homens tão resistentes ao novo Agora precisam se abrir a novidade de Jesus Cristo. E Jesus faz essa pergunta justamente para que eles possam purificar os conceitos que muitas pessoas tinham sobre o Messias. Quando ele dirige a pergunta aos seus, aqueles mais próximos, os discípulos, aqueles que comeram com o Senhor, aqueles que caminharam com Ele, aqueles que estiveram perto, que conviveram com o Mestre, Pairam um silêncio. Se antes eles falaram sem nenhum problema do que as pessoas diziam sobre Jesus, agora, quando o Mestre pergunta: e vocês? Quem sou eu para vocês? Todos se calam. Apenas Pedro, movido pelo Espírito Santo, vai ser certeiro: tu és o Cristo de Deus. Muito embora Pedro não tivesse consciência ainda completa Daquilo que ele estava dizendo Porque ele ainda concebia o Cristo Nos moldes daquilo que o povo judeu Acreditava que era o Messias Mas Messias quer dizer o ungido O Messias é aquele que vai dar a vida É aquele que Vai se doar inteiramente, sem economizar-se. Ele se dá por completo. Jesus segue esses passos, justamente para que eles sejam capazes de perguntar para si mesmos. Quem é Jesus na minha vida? Essa pergunta ecoa ainda. Qual é o espaço que Jesus ocupa no meu dia? Como que o Senhor me influencia? Nas minhas decisões. O Senhor participa de todas as escolhas que eu faço? Quando eu busco o Senhor? De fato eu tenho Ele à minha frente? Ou eu apenas quero do meu lado no momento em que eu preciso me apoiar em Jesus? Me ancorar no Mestre? em algum instante da minha vida depois que o meu, meu problema está resolvido daí eu sigo para onde eu quiser né? Jesus hoje deixa bem claro que quem quiser segui-lo terá primeiramente que renunciar a si mesmo depois tomar a cruz do dia a dia para daí então segui-lo Jesus se coloca à frente dizendo que se deve segui-lo justamente porque ele é o modelo, ele é o exemplo. Mas nós seguimos a Jesus não simplesmente como alguém que segue o curso, não é? Só andando atrás de alguém. Não, quando nós seguimos Jesus, tendo à nossa frente, nós estamos fazendo o mesmo caminho que ele. Olha só, tem muita gente que às vezes vai por um caminho, quando todo mundo está percorrendo esse caminho, aquele efeito manada, né? sai todo mundo correndo para um lado, naturalmente as pessoas pelo instinto também vão, está acontecendo alguma coisa, né? então vamos. Né? É, tal coisa está na moda, todo mundo está falando sobre isso, todo mundo está dizendo que está experimentando aquilo, então a gente vai também na onda, seguir a Jesus não é assim, é realmente tê-lo à nossa frente, e buscar imitá-lo, assemelhar-se a ele. É por isso que Jesus diz, quem renuncia a si mesmo, também tem que estar disposto a tomar a sua cruz de cada dia. É passar pela cruz com Jesus e a cruz que nos abre para a glória. Renunciar é esvaziar-se de si mesmo para que Deus Realmente possa se manifestar Tomar a cruz É também assumi-lo Em todos os momentos E principalmente naqueles mais duros E desafiadores E daí verdadeiramente nós estamos Seguindo o mestre Estamos realmente tendo O Senhor como Messias Aquele que é o Salvador Hoje nós queremos Responder mais uma vez para Cristo e para nós mesmos, quem Ele é na nossa vida. São as suas atitudes que vão falar. Não é uma palavra bonita, não é um adjetivo que você já ouviu na catequese, ou alguém simplesmente recitando em algum momento de oração. É o que você experimenta. Jesus é o Messias. E nós queremos Assumi-lo em nossa vida como redentor, como modelo, como aquele que está sempre ao nosso lado, mas principalmente à nossa frente. Se eu tenho Jesus à minha frente, eu enxergo o Senhor também à minha volta, e não posso querê-lo apenas do meu lado quando eu preciso me apoiar nele, e sim tê-lo à minha frente para que ele me conduza e eu, Traçando os mesmos passos dele nesse caminho Possa cada vez mais me tornar parecido com o Mestre Nesse momento nós temos aqui alguns jovens Que já fizeram uma caminhada como coroinhas E agora numa outra etapa da vida Servem ao Senhor também de uma forma diferente Dentro da celebração litúrgica eu gostaria de chamar.